Nesse Dia das Mães, você já sabe. O melhor presente é na Seiko Joias e Ótica. Aqui você encontra uma variedade de produtos para agradar a melhor mãe do mundo. É a sua chance de agradecê-la da melhor forma. Pelo seu carinho, sua proteção e seu amor. Seiko Joias e Ótica. E Presidente Prudente.